Olá, meu nome é Victoria Talamini Rojas, estou no oitavo semestre do curso de Pedagogia e participo do Programa Institucional de Voluntariado e Iniciação Científica, Vivique. E hoje eu vou contar um pouco mais do meu trabalho, minha pesquisa, para vocês. O trabalho é orientado pela professora Dayane danto Neto Riedner, titulado como o uso de tecnologias digitais no trabalho pedagógico da tutoria dos cursos à distância da UFMS. Essa pesquisa é um desdobramento da pesquisa Práticas de Gestão por Competências na Tutoria em Educação a Distância da UFMS, do Grupo de Pesquisa em Educação, Tecnologias e Formação Docente Edutech, da Faculdade de Educação FAED da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Temos como objetivo dessa pesquisa compreender a relação do uso de tecnologia com as competências, habilidades e atitudes do trabalho da tutoria, identificar quais são as tecnologias utilizadas pelos tutores para o desenvolvimento do trabalho e mapear quais as necessidades de formação em tecnologia no trabalho da tutoria. Esse trabalho é importante porque o mapeamento e análise dos usos de tecnologias digitais pelos tutores trará subsídios para a compreensão do trabalho pedagógico e acompanhamento dos estudantes, além de possibilitar uma análise de potencialidades e fragilidades desses usos em cada contexto de oferta. Para a metodologia dessa pesquisa, pensamos numa pesquisa exploratória e de abordagem qualitativa, com dados qualitativos e quantitativos. A pesquisa foi organizada em oito etapas. Até o momento atual da nossa pesquisa, conseguimos entender melhor o funcionamento da educação a distância e a dinâmica do trabalho da tutoria, conhecemos melhor a legislação, e sistematizamos o material bibliográfico que embasa a nossa investigação. Durante esse desenvolvimento, nós conseguimos compreender a dimensão da importância que é dar visibilidade para o trabalho da tutoria, porque assim nós conseguimos construir reflexões que levam a ações na universidade que dê mais importância e melhoria para esse sistema. Por enquanto é isso e espero que tenham gostado da nossa pesquisa, tá? Até a próxima!